Fala galera, tô vindo aqui com mais um videozinho no meio desse caos, no meio de tanta notícia ruim, tanto medo, queria trazer uma pílula aqui de oportunidade, um pouco mais de positivismo aí pra sua semana, eu sei que deve estar difícil pra caramba, são novos hábitos que você tá sendo obrigado a adotar, então é muita mudança aí que tá sendo imposta pra você e isso te tira da zona de conforto. Então aqui nesse vídeo queria te trazer alguns pontos em relação à sua imunidade, porque é uma das melhores formas de você minimizar os riscos de pegar esse vírus aí que está causando tanta dor, tanto medo, tanta gente. Tá? Então queria compartilhar um pouquinho da conversa que eu tive com o meu ortomolecular, o médico Dr. Lucas aí que me acompanha, me ajuda a sempre manter os níveis de energia, os níveis de cognição, é, minha imunidade no alto, então é a dieta, vamos dizer assim que eu, eu trabalho com ele. Então eu queria trazer tudo que vem funcionando para mim. E de repente você pode se identificar com algum desses pontos. É, são todos eles muito acessíveis. Né? Você não precisa é, de, de grandes esforços para botar isso em prática, porque a base de uma boa imunidade tem três grandes pilares. O primeiro pilar é a qualidade do seu sono. Então você precisa se atentar para ver se está dormindo bem, dormindo aí entre 7 e 8 horas idealmente, que é o que a maioria precisa. Então você tem que regular o seu sono, dá uma olhada, tem um vídeo aí também que eu falo sobre 12 práticas que você deve fazer para botar o seu sono em dia. Então tem várias dicas como manter sempre os mesmos horários, Tentar não variar tanto, tá? é um dia dormir à noite, outro 10 horas da noite, outro 9 horas, outro 2 horas da manhã. Tenta sempre manter o mesmo ritmo para o seu organismo se acostumar. Elimine todas as luzes do seu quarto, tente dormir no breu, uma temperatura mais fresca. Evite cafeína depois de 3 horas da tarde, não faça exercícios mais para o final do dia. Enfim, tem muita coisa aí legal que você precisa se atentar para o seu sono, beleza? Segundo ponto é uma alimentação equilibrada. Então você precisa se atentar para comer menos besteira, ter uma alimentação mais verde, mais crua, mais orgânica, mais natural. É, trabalhar aí alimentação pela manhã, sucos verdes podem te ajudar bastante. Uma coisa que eu venho fazendo há anos e ajuda muito no fortalecimento da imunidade é um shotzinho de limão espremido com própolis todo dia pela manhã em jejum. Então isso aí é bem acessível, você pode começar a fazer, é uma forma natural de você reforçar o seu organismo, é uma, é uma receitazinha antioxidante para aumentar a sua imunidade. Né? Tem também a questão dos complexos vitamínicos Então, no mundo ideal, o que você deveria fazer? um exame completo de sangue para saber das suas deficiências saber onde você precisa de reforço e depois criar uma receita personalizada para você, manipular isso tudo tem um outro vídeo que eu falo aqui sobre como que você pode trabalhar suplementação alimentar para atingir os seus objetivos. Dá uma olhadinha também, ele está bem completo, falando do passo a passo. E o terceiro pilar são exercícios. Exercícios são muito benéficos para a sua imunidade. Então, como as academias todas são fechadas e as pessoas estão ficando mais em casa, uma belíssima solução são os HIITs que são os High Intensive Interval Trainings, que são séries de 7 a 14 minutos, a 30 minutos, se você quiser ser mais intenso, que você pode praticar de qualquer lugar, não exige peso, é, pezinho ao pé, nada disso, só com o movimento do corpo. Então, são exercícios bem intensos, que vão acelerar o seu metabolismo, vão te ajudar no reforço da sua imunidade. Você pode fazer do seu quarto, da sua varanda, de qualquer lugar da sua casa. E tem outro vídeo que eu explico aqui como você pode manter uma rotina de treino independente de onde você estiver. Então lá tem várias outras dicas mais de detalhe, dá uma olhadinha também. Além disso, eu vou compartilhar a playlist do Sérgio Bertolucci, que é um cara que tem um trabalho bem legal também, e ele disponibiliza vários hits vários treinos desse no YouTube gratuitamente, então eu fiz uma playlist aqui para te ajudar, só também clicar aí no botãozinho, é, no izinho aí no alto que você vai vai vê-la, você pode utilizá-la aí, né, usar e abusar. Além do HIIT, tem vários outros treinos aí, se você tiver um personal, peça para ele adaptar o seu treino para exercícios em casa, tem aplicativos que podem te ajudar, tem muita coisa legal que se você tiver um mínimo de orientação, você vai conseguir manter o treino que você fazer na academia, você vai ter coisas equivalentes para fazer em casa, beleza? E algumas de dicas extras aqui também são em relação ao banho frio, é muito benéfico para a sua saúde como um todo, principalmente para a imunidade, então tente adotar o banho frio pela manhã, principalmente porque à noite é melhor você tomar um banho quente para não interferir no seu sono, então banho frio vai te ajudar, e além disso, exercícios de respiração, é, então tem uma técnica que se chama Wim Hof, que é do homem de gelo, que ele é um cara aí que quebrou vários recordes de Guinness, nessa um essa tríade aí de exposição ao frio, é, respirações e mentalidade, é, mindset. Então é, eu tenho um vídeo também que eu falo no detalhe como você pode fazer essa técnica do Wim Hof que envolve três ciclos intensos de respiração onde você vai respirar dessa forma durante 30 a 45 repetições depois você vai travar a sua respiração ao máximo depois você vai respirar rapidinho por 15 segundos soltar então é uma respiração sempre um passo a passo que é simples mas você precisa aprender então dá uma olhada nesse vídeo aqui também no alto que eu te explico no detalhe como fazer essa técnica eu queria compartilhar aqui com você pequenos hábitos para que você consolide aí nesse momento de tanta mudança aproveite para consolidar novos hábitos positivos veja aí essa crise com olhos de oportunidade eu sei que é difícil que tem muito medo envolvido é muita notícia na tv muita tragédia, muita desgraça, muito pessimismo, mas diante das crises é que a gente precisa deles oportunidades para que a gente siga em frente mais forte, né? É depois das crises que a gente renasce né, com mais força, com mais sabedoria, com mais experiência, com mais maturidade. Então aproveite esse momento para olhar para essa crise com um ângulo da oportunidade e não do risco, né? Como você sabe é crise em chinês, o significado da palavra tanto é risco quanto oportunidade então fica aí a sua opção você olhar um ângulo muito mais positivo, porque de negatividade a gente já está cheio aí na mídia em tudo que é lugar, seja responsável seja protagonista, lidere a sua própria vida nesse momento, não deixe simplesmente as coisas acontecerem, você seguir o fluxo, obedecendo as regras impostas aí desse grande sistema é né, que aprisiona muita gente, essa grande matrix então é um momento aí de você levantar a bandeira e olhar para a sua vida e ver o que, que você pode fazer, o que está que dentro do seu controle, porque o vírus, o governo, tudo isso que a gente está vivendo agora, essa crise, está fora do seu controle. Então não adianta ficar se vitimizando, chorando, ou sofrendo, ou, se, ou somatizando todas essas dores aí no seu corpo. Você precisa se fortalecer, você precisa cuidar dos seus hábitos, você precisa encontrar esse equilíbrio corpo-mente-alma aí para criar essa proteção e não se afetar diante de toda essa loucura que está tendo aí diante do problema real da contaminação do vírus, mas acima de tudo da contaminação mental do negativismo que está sendo espalhado, beleza? Então, algumas dicas aí, espero que tenha feito sentido para você. Se curtiu, dá o seu like, compartilha esse vídeo para uma galera aí que possa ajudar e a gente tá junto aí na jornada, beleza? Valeu, galera!